Boa noite pessoal, vamos para a nossa live no Chico de Agosto, agora vai, hein? agora nós conseguimos, o Anderson ele não seguia a página pessoal do centro, a gente não se atentou para esse detalhe, porque a gente se conversa e tal, né? e ele seguia eu, ele não seguia, não seguia o Chico, agora ele começou a seguir, então agora vai dar certo pessoal, perdoa viu, agora vamos começar, o nosso convidado de hoje é o Anderson de Rosas, ele é de Pongaí, né? Vice-presidente do Centro Eurípico Bezerra de Menezes. Olha aí, eu aqui, Eurípico não é aqui de Paulo. Oi. Ô, Anderson, boa noite. Tudo bom? Cara, você me perdoa aí, cara. Eu sou, eu sou o maior burrão pra essas coisas, velho. Ah, mas você sabe que eu achei que você, que você seguia o Chico, né? Porque eu falei, a gente sempre tá se conversando. Eu falei, agora. Ah, eu conheço você, assim. É. Você está tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo, você está me ouvindo? Estou ouvindo, graças a Deus estou ouvindo. Então, eu... eu... Os meus familiares perguntando uhum. se ia tá online, eu falei, caramba, já passou o tempo e, e não estou não conseguindo conectar, porque eu nunca, eu nunca entrei pelo Instagram. Quando a gente grava as lives do Santo Espírito, eu ainda, eu ainda gravo pelo Facebook. E a maioria das pessoas que segue, que segue o meu Facebook é o pessoal que ainda está no Facebook, que... que Ainda assiste pelo Facebook, né? Não é todo mundo que está migrando para o Instagram as live, né? E, é, e parece que está também mais legal, né? É. Mas, então, eu também, né? Eu, como assim a gente está acostumado a fazer, fazer, e a gente, de, de vez em que a gente está conversando, eu achei... Eu nem, eu nem pensei. Eu falei, ah, o Anderson segue, né? O, o Chico. Até que eu falei para assim, você, as lives são pelo Instagram do, do, do Chico e tal. Mas tranquilo. É, isso acontece, né? O importante é que deu certo. Ele segue tanta... A gente segue tantas redes sociais vinculadas ao Espiritismo, que às vezes você passa batido, né? Verdade. Como eu já estava conversando com você, e você é um amigo que eu fiz através da internet, eu não te conheço pessoalmente, você também não me conhece. Sim. Bom. Mas você quer, quer começar do seu jeito aí, para depois a gente começar um bate-papo aí? Você vê aí. Bom, pessoal, hoje então a nossa live no Chico de Agosto, né? O convidado é o Anderson de Rosas, ele é de Pongaí, palestrante, vice-presidente do Centro Bezerra de Menezes, lá de Pongaí. É, a gente se conheceu uhum. né, pela doutrina, né? porque a gente se conhece por trabalhos que ele faz, e, e eu faço, e a gente acaba um curtindo, o outro curtindo. E aí, pintou a, a oportunidade de eu fazer o convite. Eu queria te agradecer por você, pra, por você ter aceitado né, participar. E seja bem-vindo, viu, Anderson? Obrigado. Eu que agradeço, né? você tem me convidado, né, é, eu já falo antemão, assim, você, a gente faz assim, palestra no nosso centro, né, mas é uma coisa muito simples, uhum. é, o pessoal da gente também é muito simples, a gente não está acostumado a falar para bastante gente, assim, né, até, você me convidou até para conhecer a Casa Chico Xavier em novembro, Deus quiser, estarei com vocês aí, né, me preparando melhor, e o que eu gosto de falar, assim, eu gosto de conversar sobre a doutrina, né. Aqueles que nos procuram, a gente tentar faltar os ensinamentos do mestre através da doutrina dos espíritos, para que as pessoas possam melhorar o seu dia a dia e ter o um entendimento do que nós estamos fazendo aqui no nosso planeta Terra, né? Ainda mais nesse mundo de provas e expiações, que a gente passa tantas conturbações, né? Tanto em trabalho, como falta de emprego, dentro do nosso ambiente familiar. E é tudo muito complicado, né? O Anderson, nós aqui não, quando a, o, esse projeto nosso da Live no Chico ele teve início no começo da pandemia uhum. né com o fechamento das casas espíritas a gente então teve a ideia de começar a fazer Live e tal para trazer né é, pessoas espíritas mesmo colegas espíritas a gente estar tá batendo esse papo para estar tá divulgando a doutrina para que né é, a gente sempre está é, trabalhando nessa questão da divulgação. E mesmo quando as casas voltaram, né, a gente resolveu, decidiu continuar, então. E a gente pergunta para o convidado como que ele chegou na doutrina espírita. Né? Se você é de família espírita ou se você conheceu a doutrina depois. Como é que foi, Anderson? Olha, Ivaí, para ser sincero, eu fui, eu fui conhecer a doutrina espírita quando eu conheci a minha esposa. É, logo depois que nós casamos, eu comecei um pouco até antes quando a gente tava namorando mas já que nosso namoro já foi namorar para casar né mas a minha mãe meu pai eles sempre foram da Umbanda tá desde o que eu era criança eu lembro que meu pai e minha mãe levava a gente não manda mas a gente não entendia nada sabe a gente não entendia nada assim também então, já fomos aí depois disso meu pai foi para o catolicismo e de lá ele permaneceu por muito tempo, aí depois, com o tempo, quando já era casado, ele voltou na Umbanda de novo, e depois ele parou também de frequentar, porque era aquele tipo de negócio assim, não estudava, né? Não é que nem a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, que você estuda, você começa a ter um entendimento, você começa a tirar suas dúvidas do seu dia a dia, das coisas que acontecem, o porquê acontece por que, que eu não me dou com aquele familiar, por que assim, assim, assado, por que, que eu tenho, por que eu não tenho, por que o outro tem e eu não tenho, e assim vai, e onde você vai começando a, a questionar essas coisas, e a doutrina me esclareceu muita coisa que eu precisava é, ter esclarecimento. E, então, eu conheci, eu conheci a doutrina, foi mais ou menos em 1998, quando a minha cunhada, ela teve a perda de um filho. Que na verdade a gente sabe que a gente não perde ninguém, né? Só mudamos de plano. o que morre é o corpo físico. Então essa minha cunhada, eu comecei a frequentar a doutrina espírita para levar ela, levava ela em Pirajuí. Num centro espírita onde ela começou a frequentar as reuniões mediúnicas. Porque ela queria uma comunicação desse filho. E através de amigos em comum, começamos a porque não fica muito perto daqui, fica uns 30 quilômetros da nossa cidade, então nós revezamos o carro para participar das reuniões mediúnicas. E eu comecei a gostar. Aí começamos a frequentar aqui, em Pongaí, mas ainda quando era uma casa de, de assoalho de madeira, muito simples, hoje ela está bem diferente do que ela era quando nós começamos. Só que naquela época, não tinha assim, um pessoal que esclarecia para a gente, a gente só lia o livro do Evangelho, o livro dos espíritos, o livro dos médios, o pessoal não sabia assim explicar, então a gente acabava não tendo um entendimento. A gente lia e ficava por isso mesmo, a gente se vislumbrava com a reunião mediúnica, que a maioria adora, né, participar de reunião mediúnica, ouvir que os espíritos, nossos irmãozinhos sofredores estão passando, e a gente acaba não entendendo que aquelas lições são para nós, que tudo aquilo que nossos irmãozinhos estão passando é para nós, é para a gente modificar a nossa maneira de ver a vida e começar a mudar, porque eles já estão em sofrimento e, eles não... e os Espíritos trazem aquelas comunicações para que a gente tenha esse entendimento e começa a mudar a nossa maneira de estar vendo as coisas. Então, eu conheci a doutrina através da minha esposa. Aí fiquei um tempo afastado, como a gente tem um trabalho quase igual, eu fui um tempo trabalhar em Piracicaba e fiquei muito tempo afastado da doutrina até tentei participar lá em Piracicaba uma época, mas não dava certo. Não dava certo, pra, uma pelo horário, e uma que a gente tinha que fazer troca de plantão, esse tipo de coisa, e acabava chegando cansado, acabava não sobrando tempo para ir. É mais desculpa que a gente vai dando, né? Mas eu acho que tudo tem sua hora. Aí com afinco mesmo, que eu sempre converso com o Tavinho, que é o presidente da Casa Espírita aqui nós que é o Luiz Otávio, até, ele, ele faz bastante palestra para fora e vai. E a gente conversava sobre a doutrina, isso já em 2014, em, 2000, em 2004. Aí, quando eu voltei a morar em Pongaí mesmo, de vez que eu vim para cá transferido, aí eu comecei a frequentar assiduamente a Casa Espírita, comecei a participar dos trabalhos, aí comecei na segunda-feira, que é as reuniões mediúnicas, na quarta-feira as doutrinárias, a, a parte de estudo, quer dizer, Evangelho e o Livro dos Espíritos, e na sexta-feira começou a ter as palestras, eu ajudava a organizar, ajudava, ele, ele já, a maioria dos palestrantes vinham de fora, que estava bem na época do auge, né, depois que veio com a pandemia, que começou a ter as lives, começamos a ter os estudos online, começamos de sexta-feira a estudar a Fonte Viva, Caminho Verdade e Vida, e outras obras do Chico. E tudo baseado, é, tudo sempre pautado na, na codificação de Kardec, lógico, né? E aí, os complementos que a gente vai usando, de Emmanuel, André Luiz, que nos ajuda muito e esclarece com muita facilidade o povo entender, né? Então, foi dessa forma que eu conheci a doutrina. E, e sou muito. Eu gosto demais porque me identifico. Olha. É, é uma coisa que me completa. Eu vou até contar uma historinha assim da minha infância para ver as dúvidas que a gente chega. E quando uhum. a gente chega na doutrina, isso tudo nos esclarece. Né? Eu gosto muito de usar os meus exemplos. Eu não tenho vergonha de falar, porque eu, a gente é imperfeito ainda. Eu falo que a gente é incompleto. Né? Eu aprendi essa palavra há uns tempos atrás. Eu falo que a gente vai se completando com o tempo. Eu acho... É a gente usa muito a parte de imperfeição, mas eu falo que a gente é incompleto, a gente vai nos completando a cada oportunidade que o pai nos deixa voltar à matéria, a gente vai completando um pouquinho, às vezes a gente vai ficando estacionado, isso depende muito da nossa boa vontade quando nós estamos aqui. Mas eu acredito, pelo que a minha cunhada, minha esposa fala, que depois que eu comecei a frequentar assim, a Casa Espírita, comecei, ela falou assim, Se mudou bastante. Até alguns amigos falam assim, não que eu seria uma pessoa ruim, mas assim hábitos, atitudes, às vezes, hoje tenho mais paciência para lidar, é mais tolerante com muita coisa, é não aponto o dedo, não gosto de ficar julgando os outros, coisa que a gente faz, e a gente faz e fazia bastante, gostava de ficar comparando. Então, quando a gente era pequeno, e a minha mãe e meu pai, eles sempre foram de São Paulo, eu vim para morar no interior, quando meu pai voltou para cá, que ele era do interior, foi para São Paulo, e nós voltamos para cá em 88. E quando nós éramos pequenos, nós, nós íamos para a casa da minha avó, minha avó morava no Guarujá, num bairro lá chamado Vicente de Carvalho, e nós íamos passear lá. Até se minha mãe estiver ouvindo, ela vai lembrar. E nós passávamos pela orla da praia, e... E na Praia do Itararé tinha os parques de diversão. E já baseado no nosso tema que nós já estamos falando, tá? Não junteis tesouros na terra. É. E meu pai na volta, ele prometia que ia levar a gente no parque de diversão, e nós ficava naquela, naquela vontade, naquela, naquela angústia de estar ali, mas ele não passava na volta por esse local. Ele mudava o percurso até a nossa casa, para não passar no parque. Isso nossa, deixava a gente bem, bem chateado e bem magoado, tanto que é uma situação que eu lembro até hoje. E, e fui crescendo e não entendendo o porquê desses desvios, porquê de não deixar de comprar certas coisas. E a, a, ele sempre teve uns familiares que eram bem de vida, e você compara a sua vida com um dos primos, porque eles têm essas coisas e eu não tenho. Por que, que eu tenho que estar tá indo na casa deles e brincar com o que eles têm? Eu fico vislumbrado de brincar com aqueles brinquedos? Na época, era o, o videogame era o Odyssey, e era o concorrente do Atari. Então, e eles tinham bicicleta Calloy Cross, Extra Light, e, e, e, e por fim, meu pai acabou me dando uma. Mas a gente só vem saber depois que ele passou umas privações para poder comprar essa bicicleta, que o filho tanto queria. E eu era bem pertinente, eu colocava papelzinho nos lugares, não esqueça da minha calói, que, que nem eu via na propaganda que passava nos trapalhões. E ele acabou comprando. E, e a gente foi passando, aí a gente foi crescendo, aí ele não podia nos dar o estudo, aí a gente vai trabalhar de office boy, isso e aquilo, você sabe, em São Paulo não se ganhava muito bem tendo esse tipo de trabalho até que um belo dia e ele uma situação financeira começou até uma melhora vem o um plano cruzado e derruba ele derruba ele e aí nós viemos morar no interior com a ajuda de uma tia e acabamos vindo para cá e, e sempre comparando a minha vida com os demais e sempre comparando, porque aos 18 anos alguém já tem um carro e eu não tenho. E o meu pai tem um carro muito velho, eu tenho vergonha de andar com ele. E às vezes não tinha, não, não tinha condições de tirar a carta e assim vai. Hoje eu já estou com 47 anos. E a doutrina me esclareceu tudo isso. Aí a gente começa a entender e passar para os que estão à nossa volta, que a, as coisas não funcionam da maneira que a gente quer e que a gente tem que conquistar o que a gente quer sempre pautado na honestidade é então a gente só só dá uma parte a gente precisa entender que é assim né geralmente que a gente a nossa vida hoje é o que fomos em outra vida ou ou antes né a gente vive você sabe como é que é né então é, tá tudo dentro do do, do, do, do do certo é nós que não não entendemos né porque nós estamos nessa situação mas é, é, é a situação que nós estamos hoje é o que provavelmente nós plantamos antes né e o que vamos estar depois é o que estamos plantando agora então né Só que é, é difícil realmente E a doutrina nos dá esse esclarecimento né nos esclarece mas eu nunca fui revoltado com esse tipo de coisa, eu só queria entender. Aí a gente começa a entender. Né? Você estudando a doutrina, aí você vai vendo que não é só você que passa esse tipo de situação, e muitos também passam, mas muitos são resignados e correm atrás para ter a sua melhora. Não é porque a pessoa vai se sentir melhor tendo algo financeiro, mas tem coisas que você pode conquistar para o seu bem-estar, para você dar um, um conforto melhor para a sua família. Não é nada demais esse tipo de coisa. Né? O que a gente sabe que isso, o problema são os excessos, os apegos, as coisas desnecessárias, aquilo que, que você não vai conseguir desvincular do seu espírito, na sua partida para o mundo espiritual, que a gente sabe disso. Né? Inclusive, teve uma vez que, numa reunião mediúnica aqui, e de várias que a gente participa, é, eu fui andar de bicicleta por um lugar que você viu que eu ando de bicicleta né apesar de ser gordinho eu ando viu é... Os outros falam se assim, você anda de bicicleta para estar tá sempre gordo cara eu faço assim, porque a gente não fecha a boca né e não perde a caloria necessária para estar tá perdendo também e aí eu, eu minha esposa a minha esposa ela ela tem ela é médium e, ela... e nós fomos com um grupinho de amigos e nós fomos numa fazenda que está abandonada. Hoje é a usina que toma conta. E era um lugar que, na época, do... no auge dos anos 70, dos anos 80, era uma, uma fazenda de coronel. Daqueles coronel das antigas, né? E a casa é uma mansão, cara, que está lá. Você vê, cara, tem até biblioteca. É umas coisas assim, tem até mirante na casa. É um Pongaí lugar mesmo? de frente do Rio É, Pongaí, Pertence a Uru. Em frente ao Rio Sucuri, e nós andamos, tem uma igreja lá, que tinha um sino muito bonito, que também já, já roubaram, né? E, e nós entramos lá dentro, que a porteira fica encostada, vamos lá, o pessoal conhece a igreja, porque a cana estava alta, e entramos lá, aí entramos dentro da casa, e o pessoal tem deteriorado, arrancando aquelas janela de madeira, pra você ter uma ideia, os banheiros todos com... tinham um, tinha um banheira, né? E um belo dia, nós, na reunião mediúnica, da comunicação numa médium, pois o senhor que foi o último dono daquela fazenda. Né? E ele falando né, que aquilo ali ainda era dele, tal, que, que as pessoas estão invadindo, estão delapidando o seu patrimônio, que isso não é certo, que as pessoas não conquistaram aquilo e tudo mais, toda aquela revolta, revolta de apego àquele lugar mas um apego imenso que aí o dialogador foi conversando com ele, né? foi, foi acalmando, e ele falou assim mas não está certo isso aí, aquilo ali é meu ainda. aí falou, não, meu amigo, aquilo ali já não faz mais parte da sua vida, aquilo ali foi de um passado. Você foi usufrutuário daquilo. Aquilo ali não te pertence mais, e assim são as fortunas do mundo, vão passando de mão em mão. Hoje, você já está numa outra condição e e siga o seu caminho, né? Então você vê há quanto tempo faz que aquele irmãozinho está lá parado, estacionado naquele local com seus apegos às coisas da matéria. É. E assim, a gente quer juntar os tesouros na Terra, mas e a gente sabe que isso só vai fazer nós sofrer pelos é. apegos desnecessários. O Anderson, então... Assim, é... Para o pessoal entender, né, pessoal? O Anderson já adiantou, mas o nosso tema é: não ajunteis tesouros na terra, né? Eu vou ler um texto aqui, Anderson, para a gente então entrar definitivamente então, aí no nosso tema, tá bom? Vai lá, filho. vai lá, meu amigo. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam, nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí será também o vosso coração. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 5, 6. Esta passagem destaca a importância de se acumular tesouros no céu, que são perenes e nos auxiliam a adquirir os verdadeiros valores da vida e a galgar patamares cada vez maiores de progressos intelectual, moral e espiritual. A felicidade na terra é tão efêmera que pode causar amarguras e decepções, porque o apego sempre reflete a imperfeição moral, seja ele direcionado aos bens materiais ou às pessoas. Não se deve confundir apego com amor. O apego é sempre de natureza recetiva e egoística. O amor, ao contrário, sabe dividir, concede, liberta e desapega. Os bens materiais não acompanharão o espírito no mundo espiritual, após a morte do corpo físico. Assim, a palavra do Cristo é clara. Insofismável Juntais tesouros no céu Dizem o Senhor Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos Para comungar a glória eterna Efêmera será sempre a galeria de evidências carnal Cresçamos na virtude E incorporemos a verdadeira sabedoria Porque amanhã serás visitado Pela mão niveladora da morte E possuirás tão somente as qualidades nobres Ou habitantes Que houveres instalado em ti mesmo Emmanuel Riqueza para o céu é isso aí, meu amigo. Não ajunteis tesouros na terra. E aí... E a gente... Vamos lá. Vou falar. Vai lá. Então, meu amigo. A doutrina é bem esclarecedora. Jesus pautou em várias... Em várias vezes sobre essa situação dos nossos apegos ao, às coisas da matéria, né? Tanto que ele nos trouxe na parábola do a parábola do semeador, né? A parábola dos talentos, tão bem, bem, bem narrada por Jesus, né? É, a parábola do rico e Lázaro, né? No próprio evangelho, na parte do... No segundo capítulo, meu reino não é deste mundo... Sermão da montanha... nós nas, nas instruções dos espíritos, tem aquela, aquela, aquela parte que fala da uma realeza defensa onde aquela rainha na a sua chegada ao mundo espiritual. Eu acho uma das passagens do, do, do Evangelho uma das mais esclarecedora e doutrinária para nós escutarmos aqui de uma instrução do Espírito trazendo aquela criatura que, na sua última reencarnação, ela foi uma rainha que teve tudo do bom e do melhor, vamos dizer assim no português mais claro, e, e que ela achou que, e partindo para o mundo espiritual, ela seria melhor que qualquer outro. Aí, ela vendo lá que os seus subordinados, os seus subalternos, estavam em melhores condições do que ela. Ali ela entendeu que o dinheiro não compra felicidade no plano espiritual. Então, em muitas narrativas, né, o Evangelho nos esclarece, né, como você falou agora da, do Sermão do Monte, eu sempre gosto de conversar assim, em qualquer fala ou preleção, eu gosto de, de pautar é, o Evangelho segundo o Espiritismo ele é classificado em várias partes. Do primeiro capítulo ao sexto, é a base fundamental para nós entendermos o porquê estamos aqui. Do sétimo ao décimo, são os instrumentos que nós vamos ter que usar para a nossa modificação espiritual. Então, a partir do décimo, são as instruções que os Espíritos nos trazem, através do Evangelho de Jesus, para a gente também trabalhar o nosso eu. Então, nós começamos lá, que Jesus fala que não veio para destruir a lei. Então, enquanto não completarmos, né, cumprirmos até o último J, nós não deixaremos de reencarnar. Nós temos que estar perfeito para poder parar de vir na Terra. Aí Jesus nos traz que nós não somos daqui. E nós somos espíritos. que a nossa verdadeira morada é a casa espiritual. Então nós vamos aprendendo já desde o início do Evangelho a nossa colocação aqui no, no nosso mundo de expiações e provas. E aí ele fala né, que ele não veio aqui para... Só veio para nos esclarecer. E no terceiro capítulo ele fala que há muitas moradas na casa de meu pai. Quer dizer, a sua condição espiritual, o mundo que você habita é de acordo com a sua evolução. No caso, graças a Deus, nós já estamos no segundo passo. Nós já estamos no mundo de expiações e de provas. Há muito pouco tempo, nós estávamos lá em mundos primitivos, brigando por alimento, por abrigo, né? por uma colocação no meio da uma aldeia. Né? A gente não sabe ao certo, bem definido, a nossa condição, mas a gente, baseado na doutrina, a gente vê que nós éramos muito atrasados ainda. Né? Hoje nós temos o nosso livre-arbítrio. Aí, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou seja, para a gente evoluir, nós temos que estar reencarnando, nos melhorando, nos lapidando para a nossa melhora. Aí você pega que nós passaremos por aflições... E que maneira nós possamos vencer as nossas as aflições através das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. Está lá no quinto, no, no quinto capítulo. E depois vem o Cristo Consolador. Então, nós vamos entender que nós somos os causadores das nossas aflições. Que nós passamos situações anteriores, né? antes do corpo físico, nós vivemos, vivemos outras vidas, e que aquela vida mal conduzida nos vai atrapalhar a próxima. Então, a partir do momento que nós nos apegamos aos bens terrenos, como está lá na pergunta 100, onde a matéria, no livro dos Espíritos, onde a matéria sobressai ainda sobre o Espírito, então, quer dizer, a nossa condição aqui é de apego ainda. A gente se vislumbra com as coisas da matéria. E Jesus veio nos trazendo os ensinamentos para a gente ir despojando-se desse desse apego que isso vai nos atrapalhar e isso vai nos fazer mal que isso não vai ser bom mas que a riqueza também não é ruim quando a pessoa usa para um lado positivo gerando empregos ajudando as famílias a melhorar as suas condições sem a pessoa ela denegrir a imagem de ninguém ou usar de, né, de, de escravidão Pagando justo, sendo benévolo para com aqueles que estão ali no seu trabalho, não querendo ganhar o seu dinheiro às custas dos outros, é, delapidando os cofres públicos, tudo isso que a gente vê, as pessoas brigando, né, vislumbrando políticos, isso aí, coisas que é errado. Eles estariam ali para ajudar a humanidade a crescer. Mas esse ainda não é o pensamento de todo mundo que está aqui a gente vê quantas quantas pessoas passam por avareza às vezes passa uma vida inteira sem ajudar os próprios familiares entendeu não, Tem é pessoas que às vezes não nunca... é engraçado isso tudo é, é Emmanuel fala né no livro Consolador né até no, em relação ao que você falou na questão do de se alimentar de, da carne e tal né mas o engraçado que você falou aí da questão do, do da avareza e tal é que a pessoa ela junta tanto tesouro na terra Que ela não vai conseguir gastar essa, essa, essa condição financeira que ela tem Em cinco vidas, vamos supor Vamos dizer assim que ela vivesse 100 anos é, é, Cada vida dela Ela não ia conseguir gastar a fortuna que ela tem e, né, Isso, claro que ela, ela imagina que Eu não sei o que ela imagina Com tanto dinheiro, o que ela faria com... Porque se Claro que a gente sabe que numa próxima reencarnação Ela pode vir simples né, Pobre só que ela não tem, essa talvez, essa abertura, essa visão que a gente tem, que o Espiritismo nos dá, nos ensina. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que ela tem tanto dinheiro, tanto, que ela não mais cinco vidas dela não gastaria. E mesmo assim, ela não consegue né, ter uma visão ampla da situação. Né? É complicado isso, não é, Anderson? Como diz, né? Ela, é, ela, ela é tem... É como aquela frase do Chico, né? Que fala assim... Como é que é? É... Ele não tem nada, mas a única coisa que ele tem é só o dinheiro, né? O negócio é ele é tão pobre, ele é tão, né? tão pobre ele é tão, do que, é tão, que ele tem... É, não, ele é, tão, é, é mais ou menos isso aí. tão pobre né? que é a única coisa que ele tem é dinheiro. É, isso, ele é ele tão, é tão pobre, pobre que é a única coisa que ele tem é dinheiro, né? E a gente vê isso muito, assim, no, no, principalmente no nosso, no nosso mundo de povos e esse político, né? Esses políticos né? esse político aí, esses empresários, né? Então a gente fala... É, é, você vê que a fortuna do mundo todo se resume em, em, pouco, em mínima porcentagem, né? Que detém a grande fortuna do mundo. E que poderia salvar a humanidade. É, é, é uma coisa assim: que se fosse. E se isso fosse distribuído de uma melhor forma, né? Fizesse uma, uma, uma divisão melhor desse recurso. Pô, ninguém passaria fome. Né? Passa... Ninguém passaria fome. E você vê que o, o ser humano. Ainda precisa realmente uhum. reencarnar, voltar para um planeta primitivo, gente, porque é complicado mesmo, né? Você vê que é o próprio irmão dele ali passando necessidade, ele tá nem aí, né? Você vê que. Eu lembro, eu lembro faz tempo que eu já li. Eu não sei se você já leu aquele livro Ação e Reação, de André Luiz. Não, nesse do André, não. Tem alguns do André que é, eu não li. Hein? É daquela coleção é da coletânea lá do Vivendo no Mundo Maior, Nosso Lar. E... Se eu nosso não me engano, lar, acho que ele é um. Mensageiros, acho que vem acho 12 ou 13, né? Foi em reação a um dos penúltimos livros lá. E ainda... Aí tem um assistente, é o item 9, que é o um assistente chamado Silas. Então, se as pessoas quiserem procurar lá, vai estar lá. A história, acho que é a história de Silas. Silas é um assistente no mundo espiritual. Ele ainda não é um benfeitor. Ele é um assistente que conduz as pessoas, é, os espíritos para transitarem, é, para para ver as situações de obsessão, né? Então, ele está com, com dois com dois jovens lá, dois rapazes transitando por uma fazenda onde e, as, e esses dois jovens eles acham Silas muito calmo, uma pessoa muito tranquila. Nossa, nossa, esse cara deve ter sido, na última encarnação dele, deve ter sido cara, um cara legal pra caramba, né? um cara top. E Silas está ouvindo e aí Silas resolve contar a história dele. E a história dele é bem tenebrosa, é a pessoa que tinha muito apego à matéria. Então Silas vem de uma família em que o pai dele já recebeu uma, uma bela de uma herança. O pai dele era um advogado famoso, da época, né? Vivia uma vida, uma situação muito boa, e Silas era filho único, e a mãe de Silas era uma pessoa muito boa, uma pessoa amável, uma pessoa frequentadora da Igreja Católica, daquelas pessoas que praticavam a caridade, e queria que o pai, o irmão, o pai de Silas e Silas frequentassem para poder começarem, né?, a despertar para algo, mas a gente sabe aquele ditado quando o copo está cheio, né? Somente o pai, o mais velho, né? O mais velho já acha que não precisa aprender mais nada. E nisso ela continuou insistindo com o Silas. Mas ela já via no Silas que ele tinha os resquícios de pessoa maldosa. De uma pessoa gananciosa. Né? Então o Silas Silas era uma pessoa que... Ele, ele, ele, ele, ele dava muita ênfase ao mundo material. E ele tinha muita inveja. Muita, muita coisa errada que ele, ele pensava... E ele... até escrevi um, uns textos para me lembrar dele. Ele, ele tinha muita sedução pelo dinheiro, sabe? Uma coisa, uma coisa muito bárbara. E ele fez faculdade de medicina. Mas ele nunca exerceu um dia de medicina. E olha que naquela época, para o cara fazer medicina, é porque a família tinha que ser muito abastada. Então Silas ele ficava de ouro na herança do pai, vivendo às suas custas ali, e ele sendo, tendo uma vida muito boa, tal, em que a mãe dele falece muito nova, deixando ele com né, a parte de uma herança boa da mãe dele. E o pai dele ainda estava bem jovem, ainda na sua situação de saúde, e ele começa a ficar de olho no pai, para que ninguém possa tomar a sua herança. E era uma herança muito boa, uma herança muito grande. E o pai dele tinha de muitos recursos. E aí o Silas, ele começa a ficar muito de olho no pai ali e tal, e o pai dele, jovem, começa a despojar uma moça, uma moça nova, querendo casar de novo, já com quase nos seus 60 anos, e ele pega e começa a namorar essa moça. E acaba aqui casando com ela, e Silas, você imagina, ele vai ter que dividir a herança com alguém ele vai ter que dividir a herança com alguém. E um cara ganancioso daquele, pensando só no seu, no seu bolso, no seu dinheiro, em nenhum momento ele pensou na felicidade do pai, na coletividade, ele só pensou e em, em desperdiçando né, uma faculdade de medicina que poderia estar angariando tanta caridade aí por aí, né, ser um, um discípulo de Bezerra de Menezes, mas não, ele pensava só na matéria. Então o Silas começou a bolar um plano, um bolão, um plano, para atrapalhar o casal. Mas nisso, seu pai já começou a ficar meio doente, porque começou a casar com uma pessoa muito jovem, começa a sair pro, no meio da sociedade, participar de festas, isso e aquilo, tudo que uma moça jovem gosta. E começou a debilitar a sua saúde. E Silas começou a se aproximar da madrasta, dando uma de bom amigo, sabe? Usando de perspicácia e ficando... né? manipulando, aí viu que, ela, que um primo tinha uma quedinha por ela. E fez uma maneira para que os dois começassem a ficar muito próximos. Porque ele queria que o pai desse o bote para pegar a moça em adultério. E Silas foi fazendo esse tipo de coisa, fingindo que era amigo, juntando o casal para fazer as festinhas e tudo mais. Tal. No livro é bem detalhado a situação, eu só tô dando uma simplificada. Mas, por fim, ele queria, porque queria, que o pai pegasse até que ele arma o marapuca e o pai, ele chama o pai e pega os dois. E aí, você já viu o que aconteceu. Passado umas duas semanas do acontecido, a moça acaba indo a óbito. O que aconteceu é que o pai começou a envenenar a moça, aos poucos. Ele não aceitou o adultério e acaba envenenando ela e ela parte para o mundo espiritual. E o pai também não foi muito tempo que o pai pegou e contou para Silas o que o pai tinha feito e o Silas ficou. Cara, aquilo pesou na consciência dele. E o pai dele acabou também falecendo. Passado uns tempos, ele acabou indo a óbito. E esse Silas viu que aquele, todo aquele dinheiro era perturbador para ele, mesmo já em vida. E aí ele resolveu fazer uma viagem para a Europa. Para espairecer a cabeça e se sabe. Quando você não está bem, em qualquer lugar vai estar tá ruim. Você pode estar tá em qualquer lugar do planeta. Se sua consciência está pesada, você nunca vai estar tá bem. A gente sabe disso. A gente fala, ah, vou passear para espairecer, mas se você vai com aquele problema na cabeça, você pode estar tá em frente à melhor praia do mundo, na melhor montanha de gelo do mundo, mas se você não tiver com a sua consciência tranquila, você não vai estar tá bem. Então Silas foi para a Europa e voltou pior do que estava. E ele começou com muitas dores estomacais, umas coisas assim, aí ele ficou acolhido na casa de um amigo, e nessa casa desse amigo, ele, ao invés de tomar um remédio que era eficaz para o seu desconforto gástrico, ele toma veneno aquele nervoso, ele na hora de pegar o frasco, ele pega o frasco errado e toma. Então, ele partiu para o mundo espiritual em muito sofrimento. Com a consciência pesada, passou uns maus bocados lá, segunda narrativa de André Luiz, no livro Ação e Reação. Mas que ninguém fica sem o amparo. Ele foi amparado e aí começou a trabalhar o seu eu lá no mundo espiritual, esperando uma nova oportunidade, né? E a mãe topou de voltar com ele, né? Numa oportunidade, ele, como filho, exercendo a medicina, para tratar desta irmã, que, se eu não me engano, ela chamava Aida, um negócio assim. E ela, mas eles ainda não tinham encontrado ela no mundo espiritual. E os benfeitores também não podem se intrometer e ele ainda já deve ter, já devem ter reencarnado, né? Isso foi, acho que, 1950 e pouco. E ele simplesmente desperdiçou a sua existência atrás dos bens materiais, querer o que não era dele, o que ele não conquistou, por ganância, por inveja, por soberba, por egoísmo, por orgulho deixando de exercer a verdadeira medicina, que é uma benção para aqueles que conseguem conquistar e conseguem trabalhar para aqueles que estão necessitados, porque a parte monetária é bom, porque a gente precisa pagar as nossas contas. Nós precisamos ter um teto, um carro para se locomover, em lugares que ainda ah, o, o transporte urbano ainda não é eficaz, nós precisamos, que nem eu moro em Pongaí. Aqui, se você não tiver um carro, como é que faz? no um médico eu preciso de um carro eu trabalho que eu não posso só estar dependente de uma... Você em Eu prejuízo, trabalho em não? Balbinos. balbinos não em balbinos, balbinos. verdade Balbinos. balbinos. E, e esse esse esse assistente Silas ele desencarnou em maior sofrimento desperdiçando a sua a sua existência em busca de algo material Algo que não deixaria ele feliz. Porque pesou na consciência. Os meios que ia receber não foi legal. Porque a pessoa que ele mais amava acabou desencarnando. Por sua própria culpa. Chico fala, né? Que é, é que nós, na matéria, quando nós estamos na matéria, nós não temos essa visão né, espiritual. Mas Chico fala que a pior reencarnação é quando você vem rico, né? Porque você é, é. é a pior da, das reencarnações nossas, né? Então é complicado. Você deixa de fazer tanta coisa, né? É, eu, eu, eu fico... Um dia que eu estava conversando com o Tato, a gente conversando assim, ele falou assim, Tato, pô, de tudo, depois de tudo você falou do Silas, né? Das outras milhares de situações que a gente vê no cotidiano gente... Cara, ainda Jesus veio trazer para nós, né? E se Jesus não tivesse vindo? O ser humano, nós íamos estar ainda, cara, é... no, no, no, no olho por olho, no dente por dente, na lei de talhão... Seguindo a Torá, a coisa seria muito ainda pior, né? Muito pior. Aí o Mestre vem, né? Com todos os ensinamentos, com todo o amor, né? Aí vem, vem Kardec com a terceira revelação, né? E nos traz assim o caminho, né? Praticamente ali, que, pô, o Espiritismo traduz o que Jesus falou, né? Que, que na época seria tão difícil de entender, até hoje ainda, para muitos é muito difícil de entender, mas o Espiritismo traduz muito bem, né? nos dá esse caminho. E, e, e que bom, né, cara? Que a gente ainda tem agora a doutrina espírita, que nos ensina, e que as pessoas estão tendo Você mais consciência, aqui. né, Anderson? Porque, é o que nós estávamos falando, quantas, quantas é, é, é, encarnações perdidas por, por bens materiais, né? E a gente vê isso todo dia, todo dia, é... é é, é, a mídia postando né é, é, essas músicas que, cara que, pelo amor de Deus e se corre muito dinheiro nisso é isso é, é, é, futebol e tal tá, em tanta coisa que desnecessária e tanta gente passando eu acho né? cara e, e... você viu que no começo você falou assim né das, das bem-aventuranças né e a nós gostamos bastante pelo menos de pautar o quanto é importante esses instrumentos para a gente usar, para a nossa melhora, que a gente começa a entender... Meu, meu... Desculpa aí, estava falando aqui. Eu estou falando da minha sala. Fica tranquilo. E, e os, o, a, gente, a gente sempre pauta lá no centro de conversar sobre as bem-aventuranças. O quanto, o quanto é importante a gente... A gente fala... Eu não lembro uma vez qual palestrante que falou, não sei se foi o Jorge Elahá, foi algum desses que está sempre fazendo bastante live, né? Que as, as bem-aventuranças são os degraus que nós vamos subindo para atingir, né? Os ensinamentos do mestre na, na, na busca da perfeição e que nós ainda na nossa condição aqui ainda nós somos, não conseguimos nem chegar ainda que a primeira que é a humildade. Que é a primeira. Quer dizer, a gente não conseguiu. Eu tô dia eu falei isso com um colega de trabalho, ele ficou horrorizado, ele falou: não, cara, não pode ser isso, cara. Eu falei assim, cara, se você fizer uma análise da sua vida, você vai ver que é. A gente é. Às vezes a gente fala que nem, eu, ainda voltando nesse assunto, a gente fala do desprendimento. Eu, depois que comecei com a FIM, com a doutrina espírita, ainda me escorrega em um monte de coisas, né? Principalmente no ambiente de trabalho, é bem complicado. Né? A gente lida né? não só com o funcionário, com o preso, é bem complicado. Você sabe do, do mais ou menos do que eu estou falando. E eu tinha um carro, e nós íamos vender esse carro para trocar de carro. E a chave era codificada. Aí minha esposa foi abrir, eu até falei isso no centro espírito, o pessoal deu risada. E eu me achando desprendido das coisas da matéria. Aí minha esposa falou assim ô, Anderson, a chave quebrou. Eu falei, ah, você tá de brincadeira que você quebrou a chave do carro. Ela falou, mas não acontece de quebrar? Eu falei, ah, pelo amor de Deus, a chave é codificada, Neuzeli. Essa chave custa 200 reais, filha. Você tá doida, velho? É mais. É mais que 200. Não. Cara, não, isso aí faz uns, uns quatro anos atrás. Ah, tá, tá. Foi antes, bem antes da pandemia. Aí, eu falei, caramba, o que que eu fiz, velho? <risos> Que espírito é esse desprendido das coisas da matéria? Que eu, eu tava achando que eu era desprendido das coisas da matéria. Que eu tava me desprendendo, que eu tava fazendo um exercício de desprendimento. Não, eu não sou desprendido ainda. Isso aí foi uma coisa muito pequena. Isso foi muito pequeno para mim. Eu não devia ter dado importância para uma chave codificada. E eu dei muita importância, Ivair. E é. eu fiquei pensativo com isso, cara. Eu falei assim, cara, se eu que me acho desprendido da matéria, que eu achava, seguindo os ensinamentos de Jesus, pelo menos né, na teoria, cara, você imagina essas grandes fortunas, o que, que eles pensam, velho? É, Quando eles não têm um entendimento, que eles ainda não estão, consegue ter uma visão mais ampla, como não, os olhos eles, de Pedro, não ou tem, ou não tem não, nem passa na cabeça deles, né, Anderson? Essa situação, Agora, imagina, não tem nem remorso. Né? eu não... uma formiguinha dessa... E nem posso me comparar, né? Se Chico já se comparava a formiga, né? Cisco, a pulga né? da pulga É? Imagina nós. Eu nem apareço. Eu, Mas, eu preciso mano, de um microscópio um muito bom para aparecer. Eu, eu gosto muito, cara. É que você conhece. Com certeza você conhece. O André Marosso. Eu fiz uma live com ele. Vou fazer uma live com ele agora em, em outubro. Outra. Cara, eu, o Sazu. Do, do da, da Feal, né? É? Mundo maior. Isso. Ele o é da maior. Feal. Mundo é, maior, é É isso. Marouca, e ele tava falando bom. esses dias em relação a essa questão mesmo da que você ele pergunta assim para não sei para é um padre, parece com é um padre, ele fala me fala cinco pessoas ricas, milionárias que, que, que né, que que marcou na humanidade, que as pessoas têm tal, né? A pessoa falou não conseguia, não conseguia escrever. Agora faz cinco pessoas humildes que vieram humildes e que foram humildes e que marcaram na humanidade, que deixaram né um legado e que ensinaram essa é, é, para a humanidade. Aí eu aí ele falou assim, aí eu consegui escrever 20. Aí você põe aí né é, Gandhi, você põe é, Francisco de Assis, aí você vai pondo todo esse povo que veio né nos ensinar e que deixar esse, esses ensinamentos. Então como como é importante né que nem você falou pô a, quando a pessoa é humilde Eu estava conversando hoje com a minha esposa Nós temos um senhor no centro, no Chico Ele é tão bondoso, cara ele, Que ele entra e ele é muito humilde, muito simples Mas a luz dele vem antes, sabe? Cara, ele, ele deixa um ambiente em paz Um ambiente iluminado Você fala, olha aqui e, e não tem bens materiais Ele tem um bem espiritual mesmo Aquela coisa que encanta a gente, sabe? Que a gente fala, você fala como E, e é tão, assim é, é, Como é que eu vou dizer para você? Não tem tantas pessoas. Nós não estamos nesse patamar que eles se destacam. Quem é assim acaba se destacando. Fácil. E, porque... e faz no... E essas pessoas fazem no automático, né? Não é uma coisa forçada. Não, né? elas são simples. Não é uma coisa claro. que precisa se forçar para fazer. E, e, e, né? são, e são tão poucos seres humanos assim que, que eles se destacam. E eles ficam assim em evidência. Fala, nossa, aquilo te chama atenção, né? Porque você vê... É, é, e, e, pô, e hoje hoje de dois mil anos já da, da vinda do mestre né eu acredito que era que o ser humano tá melhor né então você vê que a evolução é, é, existiu no planeta claro né nós estamos vendo aí tecnológico né Mas moral nada né cara? moralmente a gente ainda tá devendo muito ainda estamos muito atrasado e quando os espíritos falam em dois terços serem exilados cara eu, eu olha eu acho até que é pouco se você for ver só dois terços seriam exilados. Porque eu não vejo um terço da humanidade, não sei, pode ser que, sei lá, eu esteja enganado. Mas é ser bom, ser, serem bons assim e tal, né? É que muitos, assim, Jesus é tão bom, vai falar, ó, você, é, você passou como aquela aqui na, na escola, ó, você passou na trave, no 5. Você tirou 5,1, né? Muitos vão passar assim. Eu acredito que esse um terço que, fica, que volta para um planeta de regeneração é que vai, vai passar na média 5,1 ali. Nem um 10, entendeu? Vai ser mais ou menos isso aí, cara. Você sabe, vai que... Eu, con eu converso no... A gente trabalha num no, no ambiente bem pesado e tem muitos amigos evangélicos que trabalham ali. E você sabe que, ultimamente, muitos deles vêm com as perguntas da doutrina espírita. Está acontecendo Muito pela curiosidade. Tá muito pela curiosidade, e às vezes muitos, eu, até um ano atrás, é, um rapaz estava passando por uma situação, né e ele veio, e eu acabei conversando com ele de uma situação que ele estava até pensando em suicídio. E eu sabia que ele era de dominação evangélica, tudo, eu falei, mas eu, eu precisava conversar com ele, sabe? Uma coisa assim que estava me dizendo, que eu precisava conversar com ele, e ele estava no local... Que era a revisora, passei por ele, aí conversei. Cara, e ele. Para ele foi bom o bate-papo. Eu comecei a falar sobre a doutrina espírita, né? É, o que aconteceria se ele tentasse aquilo que ele. Acabou colocando até em rede social. Então, não sei se ele acabaria fazendo, mas dá um certo medo, né? Da pessoa aí, para o mundo espiritual dessa forma. E expliquei da maneira da doutrina espírita para ele que. Até hoje ele me agradece, eu falei, não, agradeço a Deus, eu só fui um instrumento e não, não me agradeça, muito pelo contrário. Falei, mas continua onde você está, se você se sente muito bem onde você está, continue. A gente, aquilo ali foi só um bate-papo esclarecedor que... Cara, eu achei... Depois disso, muitos outros começaram a vir perguntar, sabe, certas curiosidades, até hoje mesmo aconteceu um fato assim, eu fiquei quase um, uns 40 minutos conversando com uma pessoa e, e foi bem legal também. A conversa fluiu de uma maneira assim, que a pessoa deu, deu uma abertura, né? E, e acabei até exercitando um pouco, nós íamos conversar sobre, sobre isso hoje, sobre né? não juntar esses tesouros na terra. Porque o que é importante é que você falou né? da, das bem-aventuranças, nós adquirimos aqueles, aqueles bens morais que Jesus nos trouxe, né? Da pacificação, da brandura, da misericórdia, né? da humildade de, de coração... A humildade no seu dia a dia, né? Porque às vezes a gente acha porque a é pessoa é pobre, mas às vezes ela é pobre, mas ela é arrogante. Ainda ela é orgulhosa, ela não aceita ajuda, também não quer mudar, né? Ela não exercita, não exercita a sua inteligência em buscar a sua melhor, em sair daquela situação que ela se encontra, ela pode mudar, ela pode voltar a estudar, se aprimorar, fazer um curso técnico, ou até mesmo uma faculdade, se aprimorar intelectualmente, basta ela ter vontade, isso não é empecilho. Quantas pessoas que você vê que elas começam lá de baixo e chegam a situações aí, né, conhecidas. do Dutra não foi filho de uma empregada doméstica? Chegou a juiz de direito? Com a sua boa vontade? Eu não estou aqui para julgar a vida dele, nem nada disso, eu nem sei como é que é, mas só o que ele nos traz, assim, de ensinamentos da doutrina. Quantas palestras já não assisti daquele homem? E saber que ele veio de, um, de uma situação mais abaixo. Enquanto os outros, Chico Xavier, que é exemplo melhor que esse homem, né, de humildade, de desapego dos bens terrenos, ele poderia ter sido um charlatão de tomar do dinheiro de muitas coisas, vivido na opulência, né, vivido, no, como diz, na paz do mundo, como todo mundo quer, que todo mundo quer a paz do mundo, mas a paz de Deus, é. ainda estamos todos nós lendo ainda dela. O que nós estamos querendo é né, os bens materiais, viver na opulência. Meu vizinho trocou de carro, que também quero trocar, eu quero um melhor. Mas eu acabo me endividando e não conseguindo nem pagar minha conta de casa porque eu tenho que ter um carro daquele tipo. Mas eu não posso pagar. Mas eu quero ter para mostrar para os outros que eu posso. Cara, é viver com o que você tem. É você ser você mesmo. Nós estamos aqui por um pouco, como diz. Nós estamos aqui só por um pouco tempo. É um dos males, né, Anderson? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que é, é, é quando a gente fala em... Você falou de evangélico, eu passei por isso também. Não vou nem citar o presídio que foi. Um dos que eu passei. Não. Um dos que eu passei, mas o pessoal me chamava de macumbeiro. tal. Eu também nunca liguei, entendeu? Tinha uma ala evangélica lá e eu, eu nem... Entendeu? Mas tudo bem, eu sempre respeitei e tal. Mas aí que começa o problema, a tal da ignorância. Porque, é, é, gente... Eu, eu acho que em todas as religiões é unânime que Deus é um só, né? Isso aí tanto no, no, para quem é evangélico, para quem é católico, para quem é espírita, para quem é um bandista, né? Ninguém tem dúvida em relação à questão de Deus ser um só, né? Então, é, é, é, é uma coisa assim, se briga por isso, por religião, se é o mesmo Deus, gente, né? o é mesmo Jesus que nós acreditamos, nós não acreditamos em outro Deus, nós acreditamos no Deus, né, na inteligência suprema, no, ser, né? no Criador de tudo, né, de Jesus, nosso modelo e guia, né, que que é um espírito evoluído, que também foi criado por Deus, simples e ignorante como nós, né, só que eles não entendem isso, né, eles, eles acabam, é, é... mas enfim, né é, é, é, é tal da ignorância E a ignorância não fica restrita só na religião Aí ela vai para a educação Aí ela vai para a área, área da saúde Aí ela vai para... Aí é que é complicado, né? E, e aí, eu, só, né? só para concluir Se eu já estava fazendo uma live com o Tato E a gente entrou num assunto que a, que, a, que a denominação católica ser é, uns dogmas e tal que a gente respeita mas eu acho que nós, como espíritas, como revelação, porque, na minha opinião, o espiritismo sendo a terceira revelação, toda revelação é uma verdade. Eu não posso subir num púlpito e ser, sou, ser detentor da verdade e continuar falando a mentira. Né? Eu sou defensor de que nós, espíritas, devemos, claro, com toda é, é, é, suavidade, com todo jeito né, para falar do assunto, mas falar, eu, eu, eu defendo tem que falar. O Tato também dessa ala, o Marouça dessa ala, dessa aula, o Severino Celestino também. Eu conheço muitos espíritas assim. Eu sei que nós entramos na questão da Maria não ser virgem, porque né, não teria por que ela ser e, e não teria, não, não tiraria o mérito dela, porque ela é mãe de Jesus, né? Ela é Nossa Senhora. Só que assim, tinha uma pessoa assistindo e começou a xingar seus herésios, seus não sei o que. Aí parte pro para a violência parte para baixaria assim, entendeu eles não eles não conseguem cara respeitar a opinião do próximo então esse é o grande problema que a gente enfrenta porque, né é, porque tanto que as leis são imutáveis né são então iguais. prevalece para todo Sim. Maria seria indiferente Deus fala, não aí ele tá dando um privilégio Jesus não veio e destruir Deus a lei pra... é. não, Deus não, destruir não ele dá não. privilégio para ninguém é ele não Mas... veio para destruir a lei Vai e é, mas enfim, é. enfim, isso não tiraria o mérito também dela. Viu? E outra, é, o, o Marosso, como, que nem eu citei o Marosso para você, o Marosso é muito, eu gosto muito dele. Ele fala, é, é, todos os profetas, todos, sem distinção, quando vieram, quando previam a vinda de Jesus, profetizaram a vinda do Messias, que ele seria descendente de Davi. Né? Se for a um tá só que quem é descendente de Davi é José. Se você tira José da cena do nascimento de Jesus, também não é o Messias. Porque ele não seria descendente de Davi. Aí você não está tirando o mérito de Maria, que é mãe de Jesus, né? Você está reconhecendo o mérito desse grande espírito que foi José também. E que essa denominação que a gente conhece tentou é, é, né, tirar essa, esse mérito de José, esse mérito de Maria de Madalena, esse mérito de Judas. Ele sabe que não é né, muita coisa ali. Foi plantada, foi inventada. Mas, enfim... É, então, é isso. É, é, tudo começa, né, cara? Na ignorância, realmente. É, as pessoas não entenderem que... O seu direito acaba quando começa o meu, né? E aí por diante, você entendeu? E que... Meu irmão... Tá, se, quando eu perceber que o meu irmão... Que hoje, eu falo assim... Eu chego no, no, no CDP... Eu sempre levo ração para os gatinhos que tem lá e é de cortar o coração porque eu fico um plantão sim um plantão não né quando eu vou eles... hoje não tem tanto mas eles ficam esperando você ali que é uma judiação eu falo gente no mundo de hoje ninguém teria que passar fome ninguém nem nem nem um animal né e a ganância a gente vê tanta você coisa passa pelo... você passa passa pela estrada você vê um andarilha ali dentro de uma história você não sabe o que se passou, o que aconteceu, deixou de acontecer. Aí as pessoas já vão julgando prematuramente, sem ter o direito de fazer isso, e fazem. Mas você não sabe, ali dentro tem uma história. E não interessa a história dele, o que interessa é que ele precisa de um alimento. Ele precisa de um abrigo. Ele precisa você entender o porquê que está nessa situação. Não é? Ainda hoje eu estava conversando com o um rapaz, esse que eu acabei de falar, e eu falando sobre isso, não adianta eu de levar uma cesta básica e não tentar te ajudar de uma melhor forma para te colocar no mercado de trabalho. A não ser que você não queira mesmo. Que você não queira mesmo. E essa é a função daqueles que obtêm grandes riquezas. Ajudar os necessitados. Quando Jesus falou para aquele jovem lá, para ele fazer de tudo, ele quis? Não, por quê? Era muita coisa. Ele falou, não, eu vou fazer isso mesmo, mas não vou mesmo. E ó, deu no pé. Entendeu? E assim, né? Uma vez eu escutei uma história, essas historinhas de, de, de sábio, né? E uma vez um viajante, ele passando por um, uma parte do Oriente Médio, ele ficou sabendo que tinha um grande sábio no Egito. E ele falou: ah, "Vou lá conhecer esse sábio. Tô de turismo mesmo, vou lá e conhecer esse, esse sábio, ver o que ele tem para me dizer." Aí chegou lá, ensinaram para ele onde era o local. Já não era um bairro muito legal. Né? e ele chegou lá em uma situação que o, a casa era muito simples, ele imaginava uma outra situação. Né? Aí chega lá, tudo simples, poucos móveis, coisinhas muito básicas, né? uma mesinha de centro, uma cadeira, uma, uma, um fogareirinho ali para ele fazer um alimento, tudo muito simples, um, um tapetinho feito de, de coisas da persa lá, daquelas coisinhas, e ali ele se Descansava o seu corpo físico e ele. E o turista falou assim. Olhou para ele e falou assim: mas cadê as suas coisas? O sábio, na sua sabedoria, virou e falou, cadê as suas? Ah, mas eu sou um turista, eu estou aqui só de passagem. Ele falou, eu também. Eu também. Né? O mais rico é aquele que tem menos necessidade. E nós não necessitamos de muita coisa. Nós necessitamos do básico. Né? Mas a gente ainda pensa muito além disso. É, nós precisamos se espiritualizar mais. A humanidade precisa se espiritualizar mais. Que a melhor sabedoria que Jesus nos trouxe, o sermão do monte, ele vai além só das bem-aventuranças. Ele pede para mim amar o próximo. Amar os vossos inimigos. Rezai por aqueles que vos perseguem. Que a mão direita não saiba o que a esquerda faz. E assim sucessivamente. É, tanto... Né, agora... É uma partilha de sobrevivência. Tanto, tanto que Gandhi fala, né? Gandhi fala que se, se perdesse todos os, os livros, todos as, as, os ensinamentos, tudo que foi escrito do, desde o... Do... Do, do, do, dos primórdios, desde os princípios. Só se salvasse o sermão do monte, a, a humanidade ainda teria salvação. Né? Então, da importância daquele sermão que Jesus nos falou e nos ensinou. Anderson, é, eu queria te agradecer, meu amigo, a gente podia ficar mais tempo, né? está muito gostoso o bate-papo, né? mas é, nós temos tempo, uma delícia, foi um prazer te receber aqui na nossa live no Chico. Eu te agradeço em nome da da diretoria do Centro Espírita Chico Xavier, dos nossos frequentadores, dos, dos trabalhadores da casa. Né? Vamos, ter o, vamos ter o prazer de receber você em novembro, em uma palestra. Deus, aqui. Deus Então, muito obrigado, viu? Gratidão por ter aceito o convite, por ter nos passado os ensinamentos aí, viu? Eu que agradeço a oportunidade de você ter me dado, né? A princípio eu estava um pouco nervoso, e eu, porque eu não conseguia conectar eu nunca fiz live pelo Instagram, como eu falei para você no começo. Mas agora eu vi como é que funciona e vai ter outras vezes, se Deus quiser. Tá? Eu vai. que agradeço imensamente o pessoal do Chico, com a paciência de estar nos ouvindo aí. Né? E que a gente sabe que o ensinamento, chegar a nós primeiro, porque o ouvido mais próximo é o nosso, como diz o Tato Sabe, né? Sim. Que é um... Gosto, gosto muito das palestras do Tato, ele já frequentou a nossa casa aqui várias vezes. E traz muito ensinamento para nós aqui. É. E é isso, cara. Eu, eu que agradeço mesmo de verdade, aí, de coração. Eu não sou um palestrante, eu gosto de conversar sobre a doutrina e, e passar o que, eu, o que eu tenho aprendido. E o mais importante é a gente pôr em prática isso que a gente estuda. O que a gente conversa, por mais difícil que seja, a gente tem que nos esforçar. Porque a gente sabe que é difícil, né? Porque a gente ainda é muito incompleto. E a gente precisa nos, nos espiritualizar mais, conectar. As coisas do alto, que é isso que é os, os, o, o, nosso, o nosso tesouro, é esse, é o que nós vamos levar daqui, é aquilo que fomos, e não aquilo que temos, porque aquilo que temos vai ficar, e nós temos que ser e não ter. Temos que ter as nossas coisas, como foi conversado, para pagarmos a conta de água, de luz, de telefone, né a internet, que hoje nós não ficamos sem ela, né? o o imposto da nossa casa, o imposto para que tenha coleta de lixo e tudo mais. Né? Mas que um dia nós possamos pensar mais no coletivo, pensar mais em ajudar a todos aqueles que estão à nossa volta e muito mais que isso. Isso aí. Eu... Isso aí muito obrigado. É... Ô Anderson, é, é... não é proibido você ter as coisas, né, cara? Você trabalhou, não, você que... ter... Não é? Gente quem tá que gente está falando né? você trabalhou com sorte do seu trabalho. É, é, é, Honesto, você, né? Honestamente. Você Sendo tem um o fazer uma carro, viagem. Né? É. Só que você tem que ter a consciência um que, isso, que isso está emprestado para você. Você vai usufruir isso aí enquanto você estiver em vida. Acabou, acabou. Você não vai levar isso. Então, é, é, qual, qual, qual, qual, é que nem aquela historinha, né? É, o que, que você vai levar? Você vai levar os bens que você fez. As coisas boas que você fez. né, E as ruins também. Né? Mas não vai levar bens materiais. Aí, como pergunta para o sábio. Né? Dentro da pessoa existem dois lobos. Né? O mal e o bom. Qual que vence a, a, a guerra? Aquele que você alimenta mais. Né? Então a gente tem que ter a consciência de que o, o nosso bem é o, é o mundo espiritual. né, Mas que a gente também necessita do mundo material. Nós encarnamos aqui. Aqui é a nossa escola. Né? Então a gente tem que passar aqui de uma maneira... Né? Que deixe, e não deixe. Não, precisamos né? nos alimentar. Sim, precisamos. E, e faz Vamos parte, que... né? É, é, só que a gente tem que ter essa consciência. Que não é só levaremos as coisas boas que fizemos e as ruins, né? As outras não, ficarão aí. Valeu, Anderson. Gratidão, viu? Obrigado. Obrigado. Um abraço para vocês, o pessoal de Pongaí do centro de vocês aí. Um abração. Eu agradeço, um abraço. Tchau.